grande detalhe que vai fazer diferença na sua geração de renda extra é você entender que você não precisa gastar mais para gerar renda extra. Você pode gerar renda extra a partir do que você tem no seu dia a dia. Então independente se os seus gastos do dia a dia forem muito ou pouco, é, se você gasta muito ou não, isso não interfere na sua geração de renda extra porque você vai utilizar de outras formas, de outras estratégias para gerar renda extra, como, por exemplo, usar o limite do seu cartão de crédito para estar tá comprando pontos, para comprar milhas, para fazer num preço menor e vender isso mais caro depois. Então, o grande erro que distancia a maioria das pessoas de começar a gerar renda extra é ela achar que ela precisa ter uma fatura alta no cartão de crédito. E talvez seja hoje o seu, é, esse, seu, esse empecilho. Né? Talvez seja isso que está te parando, está te travando de dar esse passo importante para que você consiga começar a colocar grana no seu bolso, consiga começar a gerar renda extra para te dar mais conforto, para te possibilitar realizar os seus sonhos. Então, é muito importante você entender isso, que independente do que você gasta hoje, independente do que você tem de gasto mensal, basta que você tenha um cartão de crédito com pelo menos reais de limite, você já vai conseguir gerar uma excelente renda extra todos os anos. Você vai conseguir colocar um excelente grana no seu bolso. Então, independe se os seus gastos são muitos, então, hoje, se você, de repente, não tem uma fatura alta, pode, pode ser um fator que você tem que, de repente, se organizar para começar também a trazer mais coisas para o seu cartão de crédito, trazer mais seus gastos para o cartão de crédito porque você tem mais benefícios. Pode ser que o fato hoje seja de não ter uma fatura alta, seja porque você usa o pagamento, muito pagamento em dinheiro, usa o pagamento no Pix, isso faz com que... É, você tá perca ainda mais dinheiro, porque quando você usa esses meios de pagamento, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ter acesso a benefícios que vão te possibilitar colocar um excelente grano no seu bolso. Então, fique atento a esse detalhe, e não deixe que isso te impede. Então, é, respondendo a sua dúvida, creio que sem dúvidas, é, esse é um dos empecilhos, esse é um dos medos do, do, do que está trava a maioria das pessoas de gerar essa renda extra. De imaginar que a minha fatura é baixa, eu, meus gastos, eu moro sozinho, eu tenho gastos mensais muito pequenos. Então, essa renda extra não é para mim. Claro, é para você. Basta que você tenha aí um cartão de crédito com limite pelo menos 5 mil. Você vai conseguir usar esse limite disponível no seu cartão de crédito para estar tá comprando pontos e milhas mais barato e depois vender mais caro. Com isso, colocar aí uma excelente renda extra no seu bolso.